We'll be Fala galera, voltamos aqui vídeo da quinta jornada agora. Isso aí gente, então vamos conversar um pouco sobre essa quinta jornada brevemente. Então o que que acontece na quinta jornada? Primeiramente assim é, não serve só para quinta, mas também para as outras. É importante ter uma rápida reunião da diretoria. Então o presidente junto com os diretores eles vão se reunir brevemente para poder conversar algum, né, sobre o roteiro do dia, o que que eles precisam fazer, o que precisa melhorar. Então uma conversa rápida mesmo. E isso vale para as outras jornadas também. Né? Exatamente. Depois dessa reunião, cada área vai se planejar. Então vocês vão sentar separados cada área, financeiro, márticos, humanos e IRH, juntamente com seus diretores e vão começar a conhecer e planejar tudo que vocês vão fazer durante o programa nessa quinta jornada. Pois é. Aí depois da reunião de, das áreas, é a hora da reunião em conjunto, né? A reunião geral. Por que, que essa reunião é importante? Porque na hora que as áreas mostrarem o que foi conversado, às vezes uma coisa que o marketing falou ali, uma pessoa uma, que é da equipe de RH teve uma ideia e pode contribuir. Então é a hora mesmo das áreas conversarem, porque às vezes uma ideia complementa a outra, né? Com certeza. Vocês apresentam as ideias para um pros outros, o pessoal Isso. dá os palpites até que todo mundo chegue no consenso e aí, gente, começa a preparação para produção que começa na sexta jornada, na semana que vem, gente chegou o grande dia, dia de botar a mão na massa mesmo e fazer sair do papel, aquele, toda aquela ideia de produto que vocês tiveram ao longo dessas cinco semanas, né Carol? Isso, e aí é a hora de listar mesmo, por exemplo, assim, eu preciso de tesoura, quantas tesouras a gente precisa? Quem vai trazer essas tesouras? Ah, tem que comprar tesoura? Quem que vai comprar essa tesoura? Então é a hora de vocês, não é listarem mesmo Inscrevam mesmo todos esses, Isso, é, né? esses, essa lista, né? Que é muito importante para que não falte nada para a próxima jornada. Imagina começar a sexta jornada e tá faltando alguma coisa, né? Não aí perdeu né? a jornada. Não dá Mas mesmo, é. tem que chegar lá e tá tudo pronto para você já começarem se produzindo, tá, tá certo, aí. gente? A gente volta semana que vem com o um vídeo da sexta jornada sobre a Isso primeira aí. jornada de produção, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Tchau.